Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina. Canta, Elisete. Meu povo está na hora de acabar a confusão, Toda nação vai responder que não. O mapa adicional está indo mal, Todo meu povo com razão vai responder que não, não e não. Você que sabe que o Presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu Presidente e o seu Governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 e marque não. Não, não, não, não, não. não.